Fala galerinha, beleza, como é que vocês estão? Seguinte, comprei esse equipamentozinho aqui É o Wonder. Ele é um carregador inteligente de bateria para moto Dá ver, tá o zoom? Tá belezinha? Ponto Por que eu comprei? É, de vez em quando eu vejo a bateria da moto dando umas gaguejadas bato no arranque e vejo que não pega de vez dá uma apagada no painel esse tipo de coisa que você sabe que é bateria baixa então prevendo que eu preciso dar uma carga na bateria eu comprei esse equipamento é, vou utilizar porque não quero ter problemas e já me falou algumas vezes tipo às vezes fim de semana eu não rodo com ela é isso, vou pegar na moto na segunda-feira. E aí eu vejo que se eu ligar a moto, bater, desligar e bater de novo, rapaz, me dá até um susto de achar que não vai funcionar. Mas aí, então, vamos lá, na prática. Como é que funciona? O bichinho aqui, ele fica ligado na tomada, só que você não liga na tomada agora. Primeiro você coloca o positivo. Vou cá, Opa, aqui, foi mal, desculpe. Coloca o positivo... Depois você coloca o negativo... Aqui... Como é que você sei disso? Tem no manual e tem aqui atrás também... Tá vendo? Deixa eu ver se consigo botar aqui... o zoom... Aqui... Olha lá, tá vendo? A gente tem 3, 2, 1... Então, primeiro vermelho... Positivo... Volta. Depois aqui. depois o preto, que é o negativo, e depois ele liga na tomada. Então, já temos aqui o primeiro, que é o positivo. Olha o zoom, porra. Isso. Positivo. Negativo. E a gente liga na tomada. Como ele já está ligado na tomada, o circuito eu alimento através desse equipamento aqui. Isso aqui é um Sonoff. É, eu consigo controlar ele até pelo celular. Então eu tenho quatro canais aqui. Então a tomada dele fica ligado no de cá. Vamos ligar? Repare. Ó, tá verde. Tá dizendo que tá carregado. Isso é bom. Mas ele pode oscilar entre o verde e o amarelo. Tem a luz amarela carregando como tem, deixa eu ver aqui, aqui, luz amarela carregando, luz verde carregada, é, bom, minha bateria tá boa, tá carregada, bateu aqui o verdinho, vou esperar uns 10 minutinhos para ver se realmente tá carregada, é, caso oscile com o amarelo, sinal que ela precisa pegar carga, tá bom? Bom pessoal, então é isso. É um equipamento que eu recomendo para quem quer carregar o celular. Que celular, a bateria da moto. É, vale a pena, ele é pequeno. É só isso aí mesmo, vocês estão vendo. E para não passar perto, né? Porque bom, quem gosta de cuidar de sua própria moto, ter suas ferramentas, eu acho que isso aqui é um, um equipamento bem, bem legal de se ter em casa. Então... Um abraço para vocês e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.